Olá estudantes, eu sou a professora Érica Natasha, responsável pela disciplina Filosofia da Educação e o objetivo desta videoaula é apresentar os conteúdos referentes ao segundo módulo da disciplina intitulado Tendências Filosóficas Clássicas e Suas Relações com a Educação. O objetivo geral deste segundo módulo da disciplina é abordar os principais, as principais ideias, as principais proposições filosóficas clássicas, pensando também as suas possíveis relações com a educação. No módulo, nós também traremos considerações acerca do pensamento filosófico medieval e seus impactos na educação. Na unidade 1, um, o foco em específico são as tendências filosóficas clássicas. Enquanto ideias, nós estamos considerando que ideias e proposições filosóficas clássicas são aquelas desenvolvidas no período clássico ou no período socrático, período clássico ou período socrático, que é, um dos grandes períodos que compõem a filosofia antiga. Então, nós estamos nos referindo às ideias, às proposições, às teses desenvolvidas no período socrático da filosofia antiga, compreendendo o final do século V a.C. e todo o século IV a.C., é um período que se inicia com Sócrates, cujas ideias, como nós vimos na videoaula do módulo 1, representam um marco na história da filosofia, porque colocam em primeiro plano as discussões ético-políticas. Como nós vimos, no, com os primeiros filósofos, os filósofos denominados como pré socráticos, antes de Sócrates, a questão principal era a natureza. Tanto é que os primeiros filósofos inauguram o que hoje nós chamamos de ciência, de pensamento científico. Com Sócrates nós temos um marco na história da filosofia, porque ele, as questões filosóficas vão se voltar Sobremaneira para as discussões ético-políticas sobre o ser humano, sobre o conhecimento, sobre as virtudes humanas, sobre a polis, sobre a democracia, sobre a conduta, sobre a sociedade. Bom, para além de Sócrates, que nós também já trabalhamos na primeira videoaula e no primeiro módulo da disciplina, além de Sócrates, Platão é um filósofo de destaque no período da filosofia clássica. Platão, ele quer mostrar que o conhecimento, para além das opiniões, é o que precisa ser alcançado pelos sábios. Vocês têm a leitura é, indicada, intitulada Aventura da Filosofia, do professor Paulo Giraldelli, e ele vai nos mostrar isso, que Platão, para Platão, importante para Platão é mostrar que o conhecimento, para além das opiniões, é o que precisa ser alcançado pelos sábios e, principalmente, pelos governantes. O filósofo, então, ele é um governante por excelência, não por ser meramente mais inteligente, mas por ter como ocupação o conhecimento não se satisfazendo com a crença, com a opinião, com o senso comum. Platão entendia que para que os governantes da cidade, da polis, sejam bons guardiões da justiça, é preciso que eles sejam capazes de se guiar pelo conhecimento e não pelo senso comum. Ora, se o conhecimento é tão importante se nós devemos nos afastar do senso comum, principalmente para que a gente possa instituir a polis, a cidade, o bem das pessoas e o bem da polis, então, o que é o conhecimento? Como nós alcançamos o conhecimento? Essa foi uma pergunta importante para Platão. E Platão vai se, vai se deparar com a contradição presente nas teses dos primeiros filósofos. Por exemplo, com a contradição presente nas teses de Heráclito e de Parmênides. Para Heráclito, tudo se transforma. As coisas sofrem transformação. Para Parmênides, não. As nossas sensações nos enganam, mas as coisas são imutáveis. E como é que Platão, então, vai resolver essa questão? Platão vai elaborar a teoria das formas. Platão acreditava que a verdadeira realidade não pode ser encontrada no mundo físico, no mundo empírico. Ora, o mundo físico engana mesmo as nossas sensações. O mundo físico é de sensações, é de percepções, e nós vemos às vezes que uma mesa, ela pode ser de diferentes maneiras, ela envelhece, ela se quebra, né? Então, Platão vai entender que a verdadeira realidade não pode ser encontrada no mundo físico, mas sim, em um mundo das ideias, em um mundo para além do mundo físico. E é assim, então, que Platão elabora a teoria das formas com F maiúsculo, ou teoria das ideias com I maiúsculo. Porque o que se busca é a forma verdadeira, é a ideia verdadeira, é a verdade sobre as coisas. Platão vai, então, tentar elaborar uma teoria que vai se propor a superação tanto das contradições presentes nas teses de Heráclito e de Parmênides, e também isso vai buscar superar as aporias de Sócrates, né? aporias é, é, compreendidas como situações insolúveis, sem saídas. Muitas vezes nos diálogos é, socráticos, diálogos, é, sócrates não nos deixou escritos, muito do que, do que sabemos sobre Sócrates advém dos escritos de Platão, em que Platão vai apresentar por meio de diálogos o pensamento de Sócrates, e Platão vai nos dizer que muitas vezes Sócrates chega a aporias, né? chega ao momento ali, se ele está discutindo o que é o belo, ele vai chegar em uma aporia, que é uma situação insolúvel, sem saída. Por quê? Principalmente porque para Sócrates o importante é essa contraargumentação, é esse processo de raciocínio, isso que está em evidência para ele. Mas agora Platão vai dizer: se a gente precisa, se, os, se a gente precisa chegar a um, a um conhecimento para o bem da polis, então nós precisamos chegar a uma solução. E aí Platão, então, como eu disse, elabora a teoria das ideias. Uh, Platão vai entender que nós temos um mundo empírico, que é o mundo das sensações, das percepções, em que nós vemos as coisas. As coisas que nós vemos são aparentes. Nós vemos uma mesa, nós podemos ver uma mesa, e um copo em cima dessa mesa, como consta na imagem, aqui presente no slide. Nós vemos essa mesa. Só que essa mesa, acontece que essa mesa não traz a... O conceito de mesidade. O copo não traz, nesse plano empírico, o conceito de copidade. Porque, como eu disse, essa mesa pode ser uma mesa quadrada, uma mesa redonda, triangular, com quatro pernas, com três pernas, com colorações diferentes. Ela pode perecer, ela se modifica. E aí, o que é mesa? Qual é, onde está a essência? Como nós podemos chegar à essência do que é mesa? Ou à essência do que é copo? Acessando um mundo metafísico. Um mundo para além da realidade física. É nesse mundo metafísico, para além das sensações, das percepções, das ideias, das experiências, para além do corpo, é nesse mundo metafísico que residem que é, reside as formas verdadeiras das coisas, as ideias verdadeiras das coisas. As formas com F maiúsculo, a forma, a mesidade. A copidade está em um mundo metafísico. Para que a gente conheça as coisas verdadeiramente, nós temos que acessar as ideias, as formas verdadeiras que estão neste mundo metafísico. A forma verdadeira, ela é una, ela é autopredicável, ela não depende da experiência, ela é a priori, ela sempre existiu, independentemente da ação humana, da experiência humana. Ela não se identifica com as coisas particulares, embora as coisas particulares tomem parte das ideias presentes nesse mundo metafísico. As formas com F maiúsculo remetem a uma verdade, então, situada nesse plano superior, para além do mundo físico. E nós conhecemos as formas metafísicas na medida em que a gente... É, se envolvem em um processo de raciocínio, se envolve e um processo de raciocínio. Para Platão, nós acessamos o conhecimento verdadeiro, as ideias, as formas situadas nesse plano metafísico, na medida em que nós nos envolvemos em um movimento introspectivo, em um movimento da razão. Ora, nós seres humanos também temos uma alma, uma essência, uma verdade. Nós temos uma essência que uma vez, que em, algum, que em algum dia já participou de um plano metafísico. Nós, essa alma encarnada nesse mundo empírico, então já teve conhecimento, já teve contato com as formas verdadeiras. Essas formas verdadeiras estão em nós. Então, o que nós precisamos é, então, participar de um movimento, de um processo educativo racional, de desenvolvimento da racionalidade, para que a gente, então, possa se lembrar dessas ideias verdadeiras, dessas formas verdadeiras que um dia a nossa alma já encontrou nesse plano metafísico. No que diz respeito, então aos impactos, né, aos diálogos da teoria de Platão com concepções da educação, nós podemos dizer que Platão nos apresenta uma concepção de educação que é racional, reforçando assim a importância da atividade investigativa da razão. O que está em primeiro plano é a razão. É uma concepção de educação também dualista, que dicotomiza o corpo e a mente, porque o corpo, ele nos engana, ele é sensação, ele perece, ele se envolve nas transformações. A, a racionalidade é o que pode nos fazer lembrar e acessar as formas verdadeiras que estão localizadas, então, em um plano metafísico para além da realidade empírica. Então, Platão vai, vai, vai nos apresentar uma concepção de educação que vai separar o corpo da mente. É preciso atuar com a mente, exercitar a mente, porque o corpo pode nos enganar. O corpo nos coloca frente a sensações que podem nos levar apenas a identificar aparências e não verdades superiores. Então, Platão, ele nos coloca e nos apresenta uma concepção de educação, de processo de elaboração de conhecimento que é racional que é dualista porque separa mente e corpo, sobrelevando a atividade racional em detrimento da experiência, que também é inatista, ou seja, que reaviva a centralidade dos caracteres inatos do ser humano. Os seres humanos nascem com almas, com características específicas que predispõem os indivíduos para se desenvolver de determinado modo e para assumir trabalhos determinados na sociedade. Alguns nascerão com uma alma, com predisposição para se envolver nos trabalhos filosóficos. Outros nascerão com uma alma, com predisposição para se desenvolver e para que aquela pessoa atue nos trabalhos práticos da cidade, que são, que é no caso, os artesãos. Então, é, Platão também nos apresenta uma concepção de educação inatista. E também uma concepção de educação fundacionista, pois entende-se que existe o conhecimento vir verdadeiro, justificado por fontes inquestionáveis, no caso, as, as formas com F maiúsculo, as ideias verdadeiras. Outro pensador importante... É, que compõem as tendências filosóficas clássicas e que nós veremos na primeira unidade desta deste segundo módulo da disciplina é Aristóteles. Aristóteles divergiu de Platão no que diz respeito à teoria das formas. Aristóteles vai dizer que não existe um mundo empírico, um mundo sensível, um mundo das sensações e um mundo metafísico em que as essências em que os conceitos verdadeiros repousam. Aristóteles vai dizer que o conhecimento e as conceituações, elas decorrem da investigação do mundo empírico. É o processo de observação, de indução, de observar em que medida que as coisas se repetem, se repetem em localidades diferentes, em que medida que as coisas se retém. Esse processo indutivo que vai possibilitar o acordo pela linguagem sobre o que as coisas são. A essência das coisas, a essência dizer o que algo é, decorre de um esforço humano no mundo empírico, um esforço de linguagem, de estudo, de observação, de sistematização, para que então... As pessoas consigam, os sábios consigam dizer, consigam chegar a um acordo pela linguagem sobre o que as coisas são. É assim que nós chegamos às essências. Aristóteles também vai entender que nós, quando nós conhecemos as substâncias das coisas, pela indução, pelo acordo, mediante a linguagem, nós temos condições de conhecer a causa final das coisas. E aí é possível pensar também em como que aquela forma final vai ser atualizada. Como que nós podemos agir sobre as causas para que aquela forma final se concretize. Por exemplo, uma determinada semente, ela pode ser é, conceituada de tal e tal maneira. Ou seja, a substância daquela semente é tal e tal tal e tal. E a forma final daquela semente é tornar-se uma árvore de tal e tal e tal tipo. E aí, entendendo a forma final das coisas, nós podemos agir para que aquelas potencialidades que estão na essência se atualizem. Isso essa ideia de Aristóteles cabe também para o ser humano porque ele vai entender que o ser humano ele é um ser com uma alma, com uma psique que possui tais, tais e tais características tais, tais e tais substâncias essa a substância ela, essa substância que caracteriza o ser humano é uma substância da espécie e aí a gente precisa entender quais são as ações que serão desenvolvidas para que aquela substância seja atualizada, ou melhor, para que aquelas potencialidades da substância sejam atualizadas. O ser humano é, um, então, em essência, um ser com características tais. O um ser humano que toca lira... Ser tocador de lira é um acidente para Aristóteles. Não são todas as pessoas, embora tocar um instrumento seja uma potencialidade humana. Essa potencialidade, no entanto, ela será atualizada, ela se tornará, ela se tornará efetiva considerando as ações que são desenvolvidas no, na experiência. As teorias de Aristóteles, então, nos apresentam uma concepção de educação diferente das de Platão, que busca a integração entre mente e corpo. Ele vai sobrelevar a centralidade do que é adquirido na formação humana. Uma pessoa se torna tocador de lira, um instrumentista, na medida em que desenvolve o hábito, o hábito de tocar. E o hábito de tocar ele é adquirido na medida em que a pessoa aprende essa arte com bons mestres. Então, Aristóteles ele vai sobrelevar a centralidade da experiência, do que é adquirido em meio à experiência para a formação humana. Aristóteles também vai enfatizar o valor da linguagem e dos processos lógicos na construção do conhecimento. Dos processos indutivos, ou seja, eu vou colher dados e esses dados me levarão à formulação de uma premissa geral. E também dos processos dedutivos, porque às vezes eu parto de premissas gerais para conhecer, para resolver algo também relativo à circunstancialidade, à experiência circunstancial. As teorias de Aristóteles, enfim, nos apresentam uma concepção de educação, cujo processo de conhecimento inicia-se com a sensação, passando pela formação da memória, ou seja, a memória ela retém e ela agrupa os dados sensoriais, levando a pessoa à formação da experiência, isso é, de um conhecimento prático, Chegando à arte, que não é apenas um conhecimento prático, mas também que envolve regras para a produção de um determinado resultado, regras e técnicas, e enfim, chegando então à, à teoria, à elaboração do conhecimento científico, do conhecimento abstrato, generalizado, que nos possibilita a elaboração de princípios. Na unidade 2 deste segundo módulo da disciplina, nós vamos abordar algumas características do pensamento filosófico medieval. Essa passagem, mesmo que breve, pela filosofia medieval, ela é importante para as discussões que nós faremos no módulo 3 sobre, a teoria, sobre as tendências filosóficas modernas. O período da filosofia clássica ele foi sucedido pelo período do helenismo, o termo helenismo ele designa a influência da cultura grega, ou seja, da tentativa de uma hegemonia militar, cultural e linguística em toda a região do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Próximo. O termo helenismo ele designa a influência da cultura grega em toda a região do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Próximo, em decorrência das conquistas de Alexandre, do estabelecimento do seu império e também das conquistas dos seus sucessores, chegando então ali até a, a conquista da, de, romana do Egito. É, nesse período uh, do helenismo, há uma tentativa de uma hegemonia militar, cultural e linguística da cultura grega, na região do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Próximo. Então, o período da filosofia clássico ele foi sucedido pelo período do helenismo, a partir do final do século III a.C. E nós podemos entender o pensamento filosófico medieval como um longo período histórico que vai do final do helenismo ali por volta dos séculos IV e, Cristo, IV e V, já depois de Cristo, até o Renascimento e o início do pensamento moderno, fazendo referência aí aos séculos XV e XVI. Durante muito tempo, se pensou que a Idade Média ela foi apenas um período de trevas, de obscurantismo, de ideias retrógradas, marcado pelo atraso econômico e político causado pelo feudalismo, pelas guerras religiosas, pelo monopólio restritivo da igreja no campo da educação e da cultura. Todavia, os estudos vêm mostrando que a arte gótica, com as suas catedrais, a poesia lírica e, a filó e as obras de, fil de alguns filósofos né, uh, indicam a existência de uma produção intelectual no período medieval. E aí, no campo da educação, nós destacamos a filosofia educacional de Santo Agostinho, apoiada na filosofia de Platão, e também a filosofia educacional de São Tomás de Aquino, que, o qual vai ressignificar a filosofia de Aristóteles. Passando rapidamente pelo, pelas ideias de Agostinho de Ipona, de Santo Agostinho, ele vai elaborar a ideia da iluminação, que substitui a ideia platônica de reminiscência. Ele vai dizer que a mente humana, Santo Agostinho vai dizer que a mente humana possui uma centelha do intelecto divino, já que o ser humano ele é criado à semelhança de Deus, então, nós, seres humanos, conhecemos quando nós acessamos essa centelha divina que está em nós. Platão vai dizer que nós conhecemos quando nós acessamos as formas que estão em nós, porque nós também é, é, compartilhamos de uma alma que, que, que um dia esteve no plano metafísico, que faz referência ao plano metafísico. Então, as ideias... Verdadeiras do plano metafísico estão em nós em alguma medida e é no processo de reminiscência e de exercício da razão que nós acessamos essas ideias verdadeiras. Santo Agostinho vai dizer que nós conhecemos na medida em que nós acessamos essa centelha do intelecto divino que está em nós. A filosofia educacional de São Tomás de Aquino vai ressignificar a filosofia de Aristóteles são Tomás de Aquino está num contexto diferente de Agostinho de Pona, que é o de valorização das ciências naturais, inclusive de valorização das obras de Aristóteles. E aí, São Tomás de Aquino vai dizer que nós conhecemos Deus e as verdades quando nós passamos pelo mundo sensível. Como Aristóteles, São Tomás de Aquino vai valorizar também a experiência. E ele vai dizer, na medida em que nós investigamos o mundo natural, que nós conhecemos o mundo natural, nós acessamos as essências das coisas. Nós chegamos perto da perfeição. E nós chegamos também, quando, quando, na medida em que nós conhecemos a essência das coisas, nós chegamos perto da perfeição perto de Deus, porque São Tomás de Aquino vai dizer que o motor de tudo, a primeira causa de tudo, inclusive das essências que nós conhecemos pelas ciências naturais, né? pelos diálogos, pela linguagem, a causa de tudo é Deus, Deus é o primeiro motor de tudo. Então, é, aí nós temos uh, filósofos né, que vão se valer da filosofia para é, elaborar as suas ideias educacionais. E nós vamos ter aí uma ideia de educação como redenção. Né? Um ideal de sociedade que não será corrompida, corrompida pela transformação e por tudo que vem das paixões. Né? Então, as filosofias é, educacionais, cristãs, desenvolvidas no, no, no, no, no medievo, em especial a filosofia educacional de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, nos colocam também diante de uma concepção de educação como redenção. Né? É, existe uma verdade, essa verdade passando pela experiência ou só pela razão, ela está ligada a Deus. Né? É, e quando nós acessamos... Deus, quando nós acessamos a palavra divina, nós temos menos probabilidade de sermos corrompidos pela transformação e por tudo que vem das paixões. O objetivo da educação é afastar os indivíduos do, do pecado, da, da corrupção, da carne, é, de modo que suas mentes sejam aí é, guiadas... Uh, e sejam uh, cultivadas, imbuídas da verdade, uma verdade que é Deus. Essa ideia de educação como redenção, ela vai impactar uh, a história da educação, inclusive os dias atuais. Bom, estudantes, nós terminamos então essa, essa videoaula com a apresentação dos principais conteúdos uh, das duas unidades uh, deste módulo e eu desejo a vocês bons estudos.